Opa! Galera, tá zerando esse alvinho aqui, ó. Eu não sei se já bateu o rali, eu vou olhar agora. É... já bateu... Dois mil anos depois. Já bateu alguns ali nele, ó, pro jornal aqui, ó. É... T4, T2, né? Não... Pera, eu tô perdido, é mesmo? É jogou solide na é prisão, beleza. Já bateu bastante rally nele, galera. Ó, não só faz meia hora que tá nesse alvo, tá, galera. Então não sei o poder que ele tinha, mas tá com ponto 4 bit. Poder e tá de sete de guerra. É foram vários líderes presos, alguns deu vitórias, né? Resgatado pelos familiares e tal é, Aqui ó, o cara a provou a é, saiu vitorioso LM, LMT, Limite Esporte, jogou na prisão E é isso, bora ver como que vai ser isso aí rapaziada Cheguei aqui na running com Noob Porque não sabia o que estava acontecendo Mas bora ver Aqui vai sair Rally for Tá o Carlos aí no comando. Bora ver como vai ser, rapaziada. Não esquece de deixar aquele likezão insano para crescer o canal. E é isso, planta, tamo junto. Saiu, galera. Saiu o Rally. Pelo que eu entendi, não limpou ainda a falange. Então, pode pantufar ou não pode. Bora ver. Bora lá, Carlos. Dá uma sapatada. Não, Pantufi. Boa! Misericórdia! Se pantufou, não se importa, é que pegou fogo, guys. Pegou fogo, guys. Beleza. É o de arco do, do Carlos aí, top. Pegou fogo, galera. Isso é o que importa. NPS já tá saindo ali, ó. Vixe, essa tapetou. Eita. Hum. Beleza. Isso aí, galera. Desceu para um ponto três poder. É, Rally da TK saindo Snow 60 Eu acho que zerou galera é, já, Os caras já estão realocando Então provavelmente o alvo foi zerado Beleza galera Zerou o alvo Espero que vocês gostem Desse zeramento Se gostar já deixa aquele like Vai fortalecer beleza? A 2R vai bater mais Já zerou né mas o que importa é qualvo foi zerado galera. É, acabei. Galera, acabei esquecendo de mostrar o relatório né. É falando de a distância tava. E aqui saiu o full arqueiro quando eu já tinha mostrado. ele estava falando de, de arco. Mas já não tinha arco pelo jeito, né? Tinha alguns arco T5 aqui. E o de 150k de arco T4. Mais bastante T2. é isso aí, guys. Pra vocês verem, né, galera, que o set, o set faz toda a diferença. Porque, você já imaginou bater um, um rally o um arco nessa composição aqui. E um cara que não tem um set bacana. Mano, ia dar praticamente todas essas tropas aqui, ó. Eu ia limpar, tá ligado? Mas, tinha um set bacana. Então... É complicado, né, guys? Vocês entendem. E aí galera, beleza? Eu espero que sim, galera. Chegamos ao final de um vídeo aí, um vídeo pequeno, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. É só para movimentar o canal mesmo. E tô aqui no finalzinho do vídeo, galera, para pedir para vocês é, Está se tornando membro do canal, estar apoiando aí, é, incentivando a postar vídeo e estar tá fazendo lives para vocês. É baratinho, galera. Vocês podem ver aqui, ó, dois reais por mês, quatro reais. Opa. 5 8 15 e 100 reais. por outro o que que eu ganho com isso? Mano, é como eu disse, você vai ganhar essas esses selos personalizados aqui, ó, de acordo o mês que tu renova, né, o seu membro e a sua assinatura, né, melhor falando, e as figurinhas personalizadas aqui, os emojis. E no caso, eu preciso mandar fazer os emojis para ficar Top dos top, tá ligado? Uma parada profissional Então eu preciso ganhar alguma alguma grana com isso, né? Então eu espero que com o tempo a galera ajude o canal, né? Nessa parte aqui de, de se tornar membro para me estar mandando fazer as figurinhas, galera eu Fazer um bagulho top, personalizado topzinho mesmo porque eu mesmo fiz galera e fiz cagada que o bagulho tá pequeno mano mandando no chat nem dá para ver direito mas o seu comentário já é destacado porque você vai ter esses selos aqui ó esses selos topzinho aqui ó vai estar tá diferenciado do resto da galera que tá comentando na live ao vivo ou na estreia de vídeos ao vivo também e é isso galera então bora que bora pro próximo vídeo aí que é isso aí e é isso galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço e se cuidem, rapaziada. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele like.